Fala galera! Terceira aula de pandeiro, pandeiro de couro aqui, ó. Vamos lá então? Primeira aula a gente estava treinando o polegar, correto? Aqui, solto, abafado aqui atrás, beleza? Segunda aula, treinamos aqui, ó, as platinelas com esse movimento, ó. Punho, ponta, punho, ponta. Beleza? Terceira aula agora, a gente vai treinar o que? Palma da mão aqui aberta no meio do pandeiro, nessa região aqui, ó. Vamos lá. Esse é o som que tem que fazer. Beleza? Ó. Tem duas formas de fazer esse som. Tem mais, mas normalmente eu uso duas. Que é essa com a palma da mão... Yes. E com o polegar, em vez de bater aqui na borda, você vai bater aqui no meio. Oh. Beleza? Então o treinamento agora vai ser o quê? Nós vamos contar quatro tempos e vamos fazer aqui. Ó. Um, dois, três, quatro. Com a palma da mão aberta. Um, dois, três, quatro. E E polegar treina aí os sons separados. É importante você definir o som para o som sair de forma clara. Ó, se eu quero fazer o polegar aqui na borda, e se eu quero fazer o polegar aqui no meio, ó, é bom você ter isso. A clareza do som não faz de qualquer jeito. Não fica tocando assim, ó. Não, toca com som certo, ó. E aqui é a mesma coisa, ó. gasta um tempo fazendo isso para você ter o som de forma clara para quando você for tocar, sair um som de pandeiro bacana, entendeu? Você poder tocar com qualquer pessoa com um som de pandeiro bacana, ó. Beleza? Isso aí. Gostou? Comenta aí, curte o vídeo, compartilha. Vamos embora estudar o pandeiro.